Encontrar vocês por lá Vamos lá fazer essa lindeza então Bora lá comigo, é rapidinho Vamos lá, mas antes, roda a nossa vinheta aí Bora lá então fazer a nossa golinha natal menina Vamos lá ah, próximo vídeo a gente faz do menino, tá? Então, a gente vai precisar de carneirinho, tá? Aí, eu cortei aqui dois centímetros, tá? A largura de dois centímetros, tá? Carneirinho. Fita de cetim nessa larguinha aqui, tá? Aqui esse pompom eu fiz, tá? Gente, ó, é fácil fazer. Eu acho que todo mundo sabe fazer crochê, sabe fazer essa trancinha aqui, né? É de lã. E daí eu fiz o pompomzinho, tá? Pra pôr, para deixar bonitinho, tá? Essas florzinhas aqui também tem pra vender. Mas você pode estar tá fazendo, né? Então, a gente vai, pode estar tá fazendo uma florzinha até maior. Florzinha estrelinha, tá? Você pode colocar outra joinha, outra, outro acessório ali. O velcro e os moldes, né? Então, esse molde aqui, duas vezes dobrado, aqui, tá? Aqui, o laço aqui, duas vezes, tá? Dobrado. cetim, tô usando branco e vermelho. E o velcro, tá? Um parzinho de velcro. Esses são os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar também um pedacinho dessa fita aqui, tá? Pra colocar na nossa joia aqui, tá? Essa fita Fina, né? Usar vermelho, né? Pra combinar. Então, é só um pedacinho mesmo, só pra colocar aqui. Se você quiser colocar uma correntinha no lugar, eu acho legal, melhor, seguro né? a fita, tá? Tá? Então, é só isso aqui, tá? E cola, pega mil, né? Pra gente tá colando a nossa florzinha. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, pegar esse molde aqui. É um pedido da nossa aluna lá dos grupos temáticos e online, Margarete, né? Vamos passar a no, o nosso carneirinho ao redor aqui, tá? Se você já tem habilidade na costura, você faz sanduíche ali e vai passando. Você não tem habilidade na costura, você faz dessa forma que eu vou fazer, tá? Dobra aqui, uma vez no meio, e vai passando, tá? Sem pressa, com calma, fazendo todos os contornos, tá? Aqui eu tô usando cetim, mas você pode estar tá usando outro tecido. Tem já cetinado, tem um monte de tecido aí. Pra quem não gosta de trabalhar com cetim. Hoje em dia tem várias outras opções de tecidos brilhosos aí. Finos que dá para substituir o cetim tranquilamente, tá? Uma peça rápida, fácil de fazer, vai pouco tecido, pouco material... Você pode estar tá fazendo uma produção boa aí para vender agora no Natal, né? Ou até mesmo para dar de presente para os seus clientes, né? Ficou assim. Agora a gente vai pegar a outra parte aqui, tá? Vamos. Ver aqui onde é que é o biquinho certinho aqui do meio. E vamos colocar um alfinete pra gente pra não mexer aqui, tá? Daí, aqui é só ir pegando, ok? Costura aqui e já vem costurando aqui. Deixa só aqui em cima pra gente virar a peça. Vamos fazer pique. Essa galinha é um tamanho três, tá? E fique aqui embaixo também. Principalmente aqui, gente. aqui a gente vai virar Que virada a gente vai despontar, tá? Aqui onde a gente deixou aberto, a gente vai fazer um acabamento assim, ó. Colocando aqui essa ponta pra dentro aqui. E vai vir espontando. Espontando aqui pra gente também, tá? Fez pontado, agora vamos para a nossa montagem aqui das nossas peças. Aqui eu vou fazer a nossa o nosso laço com a linha vermelha mesmo, tá? Porque ele vai ficar embaixo, mas vocês coloquem a linha branca, tá? Mira a nossa peça. Como eu disse, estou fazendo com a linha vermelha, mas vocês passam com a branca, tá? Vou pegar oito centímetros, tá? a gente já fez a marcação do meio bem no meio a gente vai colocar o nosso pompom aqui Agora vamos pegar mais um pedaço de fita dois centímetros. Dobramos aqui no meio, pegamos a nossa fita aqui, né? Dobramos aqui no meio e vamos fazer um anel aqui, tá? linha vermelha, mas, gente, façam com a branca, tá? É só pra não perder tempo. Aqui a gente vira o nosso mel. Lembrem que eu faço aqui com a linha que não é da cor, mas é pro vídeo ser mais rápido, para não perder tempo. E vocês... Faço com as linhas certas da cor para dar um acabamento. Legal. E as peças que eu faço aqui, geralmente, ou eu, eu dou para alguém, ou eu os meus cachorros que usam. Então, aqui, ó. Bem aqui no meio, tá? Vamos passar uma postura aqui para prender bem aqui. Aí já poderíamos ter passado antes. Vamos pegar nosso anel vamos primeiro colocar aqui o nosso pompom desse lado, tá? Primeiro colocar, passar o nosso pompom aqui. Passamos o pompom, agora vamos passar as nossas fitas. Arruma bem aqui. E aqui, bem no meio, a gente vai pregar a nossa bolinha, tá? Agora, agora vamos pegar a nossa estrela e vamos colocar bem no meio aqui da nossa fita, tá? E agora a nossa florzinha, Vou colocar a nossa florzinha aqui, também no meio da nossa A nossa florzinha precisaremos da nossa pegam aqui. como ficou a nossa peça, ficou lindo né gente? Puxa, Agora vamos colocar o nosso velcro para acabar com a nossa peça. Procura colocar um velcro grande, do que assim você consegue Colocar em mais cachorros tem mais, serve para dois, três números, né? Se tem um, se tem um bebê mais, mais magrinho, também vai servir. Se tem um mais gordinho, então sempre coloca um véu que dê para. Re... Regular bem os tamanhos, tá? Caso você queira pôr botãozinho Rita, coloca sempre um, dois, três botãozinhos, tá? Então tá aqui, gente. Olha só. Que lindinho que ficou. A nossa bolinha natal. Menina. Ficou linda, né, gente? Olha só. Essa aqui é o do 3, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. e vou me visitar. Espero que a Margarete goste dessa nesses moldes né espero que tenha ficado contento para ela então no próximo vídeo eu vou trazer o do menino tá ah, eu amei amei essas peças então esse pompomzinho aqui é fácil vocês fazerem vocês sabem como faz pompom esse trançado aqui qualquer um que faz crochê sabe fazer eu fiz na mão nem de água. E olha só, lindinho, né? A nossa estrelinha, né? Pô, show de bola. Eu amei, amei essa peça. Então, até a próxima. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora caprichar aí. Tá nas bandanas, nas bolinhas agora, né? Pro, pro verão. E, gente... Bora aproveitar as datas comemorativas, essa peça aqui vende muito no Natal, tá? Então, beijos, beijos, beijos, eu amo vocês, até a próxima. Ah, uma dica, vocês podem fazer o combo, né? Pode fazer a golinha com o chapéuzinho, que também tem lá no nosso site, chapéuzinho pra vender, né? O chapéuzinho de Natal, que tem a saída pra orelhinha, vai ficar lindo. Então, olha a dica aí, ó. Pode fazer o combo, chapéuzinho com a golinha. Olha só que maravilha que vai ficar. Então, próximo vídeo, dos meninos, tá bom? Beijos, fique com Deus, eu amo muito vocês. Lembrando que o sucesso de vocês é meu sucesso. Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Tchau, até a próxima. Beijo, tchau.